Agora que você fez o cadastro da sua propriedade, você vai realizar o cadastro dos seus parreirais da sua propriedade. Então, na aba parreirais, você vai selecionar o um botão novo. O sistema vai abrir uma nova janela e aí você vai colocar a identificação do seu parreiral. Eu Vou colocar aqui como exemplo. Uhum. E a identificação do setor dentro do parreiral. Um parreirão pode ter mais de um setor. Depois você vai colocar as informações de espaçamento, que seria uma média de espaço entre plantas e entre fileiras. Tá? Você pode fazer o cálculo, é, faz a medição em uma parte desse parreiral e você coloca um valor médio. Então, por exemplo, eu vou colocar que ele tem uma medição de 2 por 1,5%. Um você vai selecionar também qual é a uva que você tá plantando, que você tem plantada nesse parreiral. Então, qual é o nome da cultivar? Eu vou colocar como exemplo a Bordeaux. Você vai colocar se ela tem ou não um porta-enxerto. Então, aqui tem uma lista de porta-enxertos que você, que você tem para poder selecionar. Nesse caso, como é, a fins de... De exemplo, eu vou colocar que ela não foi enxertada. A origem dessa, dessa cultivar, eu vou dizer que ela veio de um viveirista. A forma de condução, que você utiliza no seu barreiral. A muda, eu vou dizer que é uma muda veio pronta. E a categoria de produção, se é uma produção integrada, orgânica ou tradicional. Tá? Como exemplo, eu coloquei aqui integrada. Esses dois campos, o ano safra e a produção, é só para os produtores que já faziam declarações no sistema antigo. E aí você vai colocar o ano que você fez a última declaração e o quanto de produção desse vinhedo ele teve. Se é a primeira declaração desse barreiral, você não precisa colocar nenhuma informação aqui. tá? Você vai colocar a quantidade de plantas que você tem nesse parreiral. Como exemplo, eu vou dizer que você tem mil pés de planta e a idade delas, tá? Coloquei como exemplo aqui, cinco anos. Então, o sistema atualiza uma lista de cultivares daquele parreiral e daquele setor. Então, se nesse parreiral e setor você tem mais de uma cultivar, você já coloca aqui e faz novamente toda essa seleção, tá? Se for só uma, você mantém só com essa que está aqui nessa tabela, tá? Aqui são as formas de você é, identificar a área do seu parreiral, tá? É, existem casos em que você não consegue fazer a seleção no mapa geográfica porque... Se, por exemplo, o mapa estiver desatualizado, se você já tiver essa informação por é, a, uma medição do seu parreiral feita por um profissional adequado, você pode inserir manualmente a, a, a, a área total desse seu parreiral. Nós recomendamos que você utilize a opção de coordenadas geográficas e faça a seleção no mapa se você não tiver esses dados já mapeados por um profissional competente. tá? Então, o sistema vai abrir a janela do, da região onde você selecionou previamente a localização da sua propriedade. né? Então, já, fica, já facilita para você selecionar o seu barreiral. Então, eu vou selecionar aqui a título de explicação, um parreiral, um parreiral qualquer aqui para a gente fazer o polígono. Você tem que fechar o polígono, no último ponto ele faz aquela mãozinha, tá? Aqui tá a informação. Se você verificar que está inadequado, não ficou muito bom o polígono, você vem aqui no botão limpar e começa de novo, tá? Então, você vem e faz o polígono do seu parreiral, tá? Terminou, tá ok? Seleciona o botão incluir coordenadas. E aí, as informações vão estar aqui nessa tabela, com a lista de coordenadas no parreiral, seja com grau sexagesimal ou no grau decimal, ele traz as informações das duas linguagens, se você tiver esse dado mapeado e quiser conferir, tá, estando tudo ok, você seleciona o botão confirmar Parreiral. volta para aquela tela da, das, dos parreirais, e aí se tiver mais parreirais, você seleciona o um novo, se você tiver verificado que a informação está inadequada, você seleciona, seleciona o parreiral e, e seleciona o botão Excluir. Se você quiser alterar alguma informação que está nesse parreiral específico, você seleciona o botão Atualizar. E está pronto o seu parreiral.